Olá, eu não sou o Botão, eu sou o Trovato, no canal do Botão e não no canal do Trovato, falando mais um pouquinho de Excel pra vocês. Toca o pau. No ca... Eu gostei do canal do Botão. Muita coisa no Botão, né? <risos> é. Vamos lá. É. Pô, eu não tenho essa malícia, né, cara? Pois é, toca a vinheta, senta a bota. É isso Algum aí. recado? Se inscreve na engrenagem, no meu, do Trovato. É isso aí. É, do, do Lainer de todo mundo do Excel. Vamos é isso lá. aí. Comunidade forte é essa que é compartilha isso aí. conhecimento sem disputa. Nossa, é isso aí. Essa chupa, vai. Vamos <risos> lá. daí eu tava esperando. Por que, sair, que, que você tá vermelha, Keis? É Oi? Por que, que você tá vermelha? <risos> tá segurando a barriga? Não. Tá com caganeira? Não. <risos> Ainda bem que a edita, ela tira isso aí depois. Não é, ela não é mais ela. <risos> não! você tá gravando isso aí. Puta um que acredito. Você tá Ah, poxa. Botão! Ah, você sabe que no meu canal não tem playlist de gráficos. <risos> A gente é... estudou para te zoar. É, eu sei disso e valeu pelo, pelo, pela provocação. Valeu, aceito, né, challenge, <risos> accepto, né? Aceitei o desafio e vim fazer uma aula de gráfico para você. Mas é um gráfico tão besta que se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar um trolhão de aula sobre isso, mas é muito fácil e é um negócio muito bacana, tá? Gráfico de previsão, hum. tá? A previsão é uma coisa bacana. Então eu tenho aqui uma tabela de valores. Por exemplo, você pode usar aqui para o seu canal. Você tinha um ano atrás X inscritos, ou por mês, ou por dia, você pode fazer uma tabela como essa e prever o crescimento do seu canal daqui para frente, tá OK? Pergunta? Não, então tá. <risos> Vamos começar selecionando os nossos dados. E agora, se você observar, eu tenho os dados até 2017. Show. Previsão, algo que eu quero, que eu espero para o futuro. Então, eu tenho dados estatísticos que me corroboram o presente, mas eu preciso estimar o futuro, fazer uma previsão dos dados. Então, vamos usar uma ferramenta que o Excel tem aqui, vou dar Ctrl F1 para ativar a guia. Está aqui na galeria Previsão da guia Dados. Vamos clicar em planilha de previsão. Então aqui no canal a gente já trabalhou ali com teste de pós tabela Ela Fica na mesma guia, fera, só para você se localizar. É isso Beleza? aí. E que fique show. registrado. Odeio gráfico, tá? tá? Odeio gráfico. O pessoal me pede, Alessandro, faz um dashboard bonitinho. Cara, eu não consigo conciliar duas cores verdes do Excel. Cara, o nosso é o que mais dá sucesso é gráfico. Por isso que eu taquei um monte Fantástico. De então, ó, se você quer aprender gráfico, tem o um canal desse cara aqui que é show de bola. Eu odeio gráfico, eu não consigo criar é. gráfico. Não, não, é péssimo. Mas o Excel sabe. O Excel sabe. O Excel, Excel é... sabe, graças a Deus. Então, vamos lá. Planilha de previsão. Está pronto. <risos> é só Legal. clicar. Como diz ó, eu tenho, ó, o pessoal, o Baldini fala, é só apertar um botão. E aqui é só apertar um botão. Só que tem um detalhe. Nesse gráfico estatístico, eu, eu só, tenho aqui... Só puxa para cá, que não está ah, é, tá cortando aqui, puxa. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma planilha de previsão. Se você observar, ele colocou aqui no eixo X os anos, no eixo Y os valores. E aqui ele fez três linhas estimadas de previsão. A linha mais grossa é a previsão real, né? a previsão total, aí eu tenho o limite de confiança inferior e superior que nada mais são do que a nossa margem de segurança para uma previsão fator de cagaço, <risos> boa ou o fator PDM, né? pode dar merda né? Isso. então vamos lá, eu tenho aqui o término da previsão na parte de baixo eu posso configurar digamos que eu fizesse apenas até 2019 poderia reduzir esses valores e aí o gráfico vai se adequando automaticamente esse gráfico ele pode ser adaptado também para o gráfico de barras ou de linhas, então você escolhe, para mim eu adoro o gráfico de pizza e adoro o gráfico Gráfico de barras. Eu só uso esses dois. <risos> Mas vamos deixar isso de, de lado. De linha. De linha. linha. Mas só volta lá no de barra. Um aqui, esse aqui é o de linha também. Esse é o de linha. linha de é, é, esse, esse é o ah. é de, é, é de colunas. E o que, que é legal no de colunas aí, pessoal? É. Olha lá que a margem de erro é dada como se fosse aí, um pequeno box plot em cima da ponta. Então aquele pontinha é, a... é o, limite o fator de, de cagaço. De cagaço. Boa. É isso aí. É mais técnico é o fator é, de cagaço. É isso aí. Gostei dessa. Opções. Então nós temos aqui algumas configurações padrão. Se você nunca fez um gráfico de previsão, tá pronto. Você pode entregar para o seu chefe esse gráfico de previsão, mas aí entra o fator base, qual é a tua base de conhecimento em estatística? Você sabia que isso aqui utiliza uma, um fator de regressão linear para poder fazer o cálculo? Eu também não sabia, precisei estudar sobre isso e descobri que eu não sei nada de regressão linear, não sei nada de estatística, mas o gráfico de previsão tá bonitinho. Estou percebendo. Então, estudem, porque a base é que vai fazer com que você possa corroborar as informações apresentando para a sua chefia, para a pessoa que, você vai, receber, que vai receber o seu trabalho, se essas informações são confiáveis ou não. Não é assim, não? O seu chefe era assim, né? Então, pô, nossa, que gráfico fantástico. Nós vamos crescer 20% no mês que vem. A empresa cresce 1%. Quem é. que vai ser demitido? O cara Sim. do gráfico. É aquele negócio que eu falo, é uma ferramenta fantástica, certo, minha cara, Juliana? É o que é bom colocar. Eu acho que é só da versão 2016. Hum. Calma, caralho. Calma, calma. É da versão 2016, <risos> exatamente. Então, se você tá Bem lá, lembrado. se é pão duro, você tá aqui em 2013, eu já falei 25 vezes aqui para você assinar o office que custa 35 pontos por mês, dá tá 5 assim, assinaturas. Mais barato ainda. Mais barato ainda. Mais barato ainda. Então, assim, é meia do. É três chopps, você já pagou essa porra. Outra coisa que é interessante, não me acha que você vai acertar a previsão do dólar com esse negócio, né, filho? Não. Porque não, tava todo mundo fazendo, então você tem que tomar um cuidado, igual o Trovato falou. Aqui embaixo eu tenho uma série de características estatísticas, ó. dá para você aumentar ou diminuir o nível de confiança da, do seu negócio, a interpolação, é que bosta, eu vou clicando no acerto o negócio. Tá. O negócio da interpolação qual que usa, Exato. qual que são as análises estatísticas, então assim, antes de sair tentando prever né, o que, que vai acontecer com o dólar, com o petróleo, com os meus inscritos, você pode né, estuda essa merda, não vai achar que você vai acertar tudo, beleza? É, é isso aí. E cuidado gente, porque a sua prontas, elas fazem o que todo mundo sabe fazer. Clicar no botão e usar. Só que aí, botão, a gente tem um outro lado. Veja só, eu vou dar um ok aqui. Sinceramente, eu o vou dele é clicar no botão. Você é. já Clicar no botão. É. <risos> Então, eu vou clicar então, aqui nessa opção de incluir estatísticas de previsão e vou clicar aqui no botão criar. Não tem jeito, sai, né? Sai o clicar no botão, Exato. não tem jeito, mas tudo bem. Uh, uma nova planilha é inserida com os dados e recursos que foram usados para a criação do nosso gráfico. Então, eu tenho lá agora colunas novas, a previsão total, eu tenho lá a minha previsão inferior e a previsão superior, o limite. Então, pessoal, isso é o gráfico. <risos> mas esse aí sabe. eu consigo explicar, tira o gráfico de cima ali. Aqui? É, manda ele para a esquerda. Agora explica para mim o que é o Gamma, ah, o Masius, faz... Mas do do céu. Céu. RMSL, já não me explica lá. Eu estava estudando essa semana, por incrível que pareça, é. mas os termos estão em inglês, que eu estou assistindo um curso em inglês de estatística. Cara, uma coisa de louco. E essas, esses índices têm toda uma coerência. Vamos voltar um pouquinho, eu vou fazer o método tradicional. Eu, eu não gosto dessas coisas muito simples, porque a, a, o simples às vezes acaba ficando é, meio que incompleto. Então eu gosto de fazer algo diferente. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar um CTRL Z. nós vamos voltar a nossa planilha para o padrão, desvio padrão todo mundo sabe que tem uma função no Excel que calcula desvio, que não é o caso que eu vou usar aqui. Olha só, você oh. sabe como? aí você sabe como selecionar a base. Sim, ah, ctrl tá asterisco, bom. é mais fácil. Beleza. Esse o Benito me ensinou, eu uso o ctrl T. Só que aí agora ah. eu vou até fazer propaganda. Vai, fala aí. Se você querido tá usando Mac você é fresco igual o Haroldo, <risos> se você for usar o ctrl T não dá, então você tem que usar o ctrl A, que é o ctrl all. all. É, então fica esperto, Não vou começar a fazer vídeo de Mac aqui. É Toca isso aí, o pau. e fala inglês, grave vídeo de sai é. inglês também. Isso aqui pariu. <risos> speak English, eu não. Ah. <risos> vou fazer diferente vou selecionar todos os dados e aí eu vou entrar em inserir, nós vamos inserir um gráfico agora naturalmente aqui de gráfico de dispersão, certo inserir o gráfico de dispersão, vamos puxar ele aqui para o lado que senão você vai puxar a minha orelha. Esse gráfico de dispersão é exatamente o mesmo que a gente tinha lá, só que tem um negócio interessante, qualquer é gráfico, qualquer é gráfico não, no gráfico de dispersão, se você clicar com o botão direito nos pontos, conseguimos adicionar uma linha de tendência, muito bem botão, então olha só, a linha de tendência, tá uh, ainda bem que você é um cara que entende de gráfico, a gente vai conseguir trocar uma, uma ideia juntos, Gráfico de tendência é justamente a previsão que a gente estava fazendo, só que ele mostrou que a tendência ali é um crescimento linear. Positivo. Eu poderia trocar por uma escala exponencial se os valores fossem muito muito altos, muito grandes, tomando muito tempo de cálculo, etc. Então, acho que aqui a linear cabe bem. Só que aqui no, na, na regra linear, eu posso pedir para que ele faça a previsão avançando os períodos também. Olha que legal! Então, se eu colocar aqui, é avançar saber. dois períodos e der um tab, nós vamos ver a nossa linha de projeção de tendência crescendo também, tá ok? Porque ela acompanha uma escala. Só que o que eu quero mostrar não é isso. O que eu quero mostrar é que existe lá na parte de baixo as opções para que nós possamos exibir o gráfico da equação, ou seja, a equação que gera aquela linha de tendência e também o r quadrado. Olha que chique. Confiabilidade que você tem. É muito bem. Esse gráfico, qual é a confiabilidade dele? 50%. É isso aí. Se o r quadrado for igual a 1, mais próximo de 1, seria é, significa que a nossa previsão Conforme é mais próxima, exatamente. Então, se você está usando a linha de, r, de, de tendência, se você não sabia, o r quadrado te dá qual é a, a probabilidade. Probabilidade da sua previsão estar mais correta, certo? Eu tenho uma consideração em relação a isso, porque a gente acaba avaliando o trabalho de vários alunos aqui no, uhum. é, no PSEG, né? Então o cara vem aqui e fala assim: nossa, mas minha previsão não tá muito boa. Tá dando 0,4. Então ele clica aqui na, na linha de tendência e ele fala assim: vamos colocar uma de ordem polinomial. Aí você vai lá e põe a polinomial. Aumentou pra 0,87. Legal, mas ele falou: mas 0,87 não tá bom. Aí o que o nego faz? Ele mete uma equação e começa a aumentar a ordem. Oh, Aí, mané, é lógico que vai. Vai dar um quadrado alto, <risos> só que quem vai conseguir depurar ou fazer alguma análise em cima de uma equação de sexto grau? Então, filho, trabalha com o negocinho mais ali feijão com arroz e não queira ficar fazendo esse tipo de cagada, acertar a sua equação lá em cima, porque não vai dar certo. Por é exemplo, como é que eu vou derivar um negócio desse para achar o um ponto de ótimo, por exemplo? Você não consegue, beleza? Estou impressionado. <risos> Essa meio Ele falou grego nos últimos minutos, então vou voltar para o pro linear porque esse Pronto. eu entendo. Agora, olha que legal, João. Então nós temos a equação da função. A grande vantagem é que eu posso agora escrever aqui 2018. E aí eu vou estimar, vou criar a previsão aqui com uma função. A própria função que a equação do gráfico me deu, que é 0,8409 vezes x. O que é o x? É o período que eu quero descobrir, que é o ano. Então vou clicar em 2018. Nesse caso, menos 1.601,5. Perfeito. Se eu der um Enter aqui, o resultado vai ser a minha previsão com base em uma fórmula no Excel que é a equação do gráfico. Perfeito? Perfeito. Aí vamos só mostrar para o pessoal como é que funciona. Porque quando que o R vai se aproximar do, do, do 1? Se nós pegarmos aqui um fator constante de crescimento, se eu multiplicar esse valor por 1,02, para quem não sabe, 1,02 é 2%. Vai, vai dar pau? Vai. Então igual B2, agora sim, vezes 1,02%. Perfeito. Vou dar um Enter. Vou copiar essa fórmula para baixo. E nós temos aqui um crescimento linear de 2% mês a mês. Olha o nosso R para onde foi? 0,99. Ou seja, eu sei que o ano que vem eu vou crescer 2%, e a projeção para o ano seguinte pode ser 2% também, seguindo o gráfico da nossa equação. Show de sure, bola. Gente, estatística é um negócio fantástico, mas eu acho que eu não tenho, nessa encarnação, condições de estudar e aprender tudo isso. Ah, não, agora volta aqui que eu tenho que comentar também. Você tem que saber pelo menos o um mínimo de estatística. Por exemplo, colocar uma regressão, saber o que, que faz uma regressão, o que, que é uma tendência, o que, que é um R. Quadrado. Você não Foi. precisa ser um Haroldo Torres da vida, né? Que fica lá, né? Ele vai cagar e fica derivando, fazendo integral. <risos> mas o conceito básico de estatística, como montar uma equação, uma tendência, né? Onde usar é fundamental para que você desenvolva análise, inclusive no seu dia a dia de crescimento de algumas coisas aí. Não precisa ser um gênio, mas o um mínimo, né? É né? isso aí. Ó, ah, imagina, se a gente fizesse aquele gráfico de previsão padrão, imprimir, se entregasse o meu diretor, ele fala assim, qual é a previsibilidade disso dar certo? Você, primeiro, que não tinha ativado o R² da função. Você não tinha Sabe, não, sabe, não conhecia a equação da função. Você vai falar para ele, não, o Excel previu, então vai dar certo. Ah, já era. Caralho. PDM, pode dar merda. Então a gente vai ter que rever, exibindo o quadrado com certeza você vai ter pelo menos uma estimativa, se a tua regressão, se o teu cálculo, se o teu método estatístico pode ser aplicado. Show de bola, eu vou participar do canal do Haroldo para gente falar todas essas porra aqui, daí ele põe alguma coisa de economia, pode ser, Juliano? João, é isso, meu amigo. Trovatão, agora obrigado sim, muito obrigado. Um beijo para vocês, pessoal, se inscrevam. Por favor, minha querida, Vem aparecer a Marcia. pessoa que está por trás do trovato Ela essa pessoa edita é um ler Aparece lá pra gente, Olá. vai se dar tchauzinho Se quer ah, falar alguma coisa, ali, tem um telefone ali, aqui Essa é a pessoa que tá ali me apoiando Final de semana, feriado Fora do horário comercial, de madrugada Que tá ali ajudando, auxiliando E no mínimo, aceitando todo esse trabalho Que não é fácil não, pra gente chegar nesses números Que o Botão falou lá no primeiro vídeo Não é brincadeira não, são cinco anos de atividades constantes Mas e você botão. pode ter certeza que ela dá cagada nele também Com certeza, isso quem manda em casa é de verdade. Beleza, Trombatão. Obrigado. Botão, valeu. O é que nós vamos intimar aqui? O Ninja do Excel? O não Ninja. Não Ninja. Não Beleza, o Ninja. Ninja, tá convidado, meu amigo. Vem gravar aqui com o botão. Baldini, cara, você fala de estatística, isso aqui que eu falei pra você, meu amigo. Isso aqui pra você, eu sei que é fichinha. Ele tá falando a nova, ele tá fazendo umas coisas ali, ah, cara. Tá tudo convidado. Eu não entendo. Então, Baldini, vem gravar com o pessoal também. Um beijão, é pessoal. Aí. Até Be mais. Beijo. Valeu. Pessoal. Se inscreva no canal do botão aqui. Botão aqui em rua agora pra cá. Isso aí, ó. Ai, minha tatuagem. O Botar esquilou puta. Ah, Esqueceu ah. na tatuagem. Olha aqui, olha aqui, ó. Isso ah, tá. aqui, ó. É Iron Maiden de coração e Excel aqui tem como de Bazul. É é. Ah, também tem outra pessoa para você. Ó, você tem que tomar cuidado, hein? Viviane Martins. Viviane. Viviane Martins, pode chamar. Viviane, traz a luva de Muay Thai que o, o João aqui falou que luta também, tá? Olha ah lá. Aí é isso aí. E ó. essa ó. queimadura Aê, de caminhoneiro ó. que anda com o braço para fora, mano, só né? Tomando sol aqui, ó. Eu nem uso o Fazer, <risos> tá bom. Fala moçada, agora, pessoal.